Final de 1944 As tropas aliadas estão sufocando os exércitos alemães que não podem fazer nada além de defenderem-se. Na frente oriental, os russos libertam Varsóvia e não vão parar até chegar a Berlim. Enquanto na Europa ocidental, as forças lideradas por Eisenhower e Montgomery avançam pela França Após uma invasão bem sucedida da Normandia em junho, a resistência é feroz, especialmente na frente italiana, onde um destacamento alemão resiste desesperadamente na abadia de Montecassino, tentando cobrir a retirada das divisões germânicas restantes. No entanto, as unidades de comando têm muito trabalho pela frente. O inimigo pode se recuperar e lançar uma contraofensiva de suas posições atuais. É vital agir antes que eles possam se reorganizar. No céu da Europa está se decidindo o curso da guerra. A superioridade numérica aliada faz com que a Luftwaffe não consiga evitar o bombardeio sistemático de seu território. No entanto, a situação pode mudar. Técnicos alemães finalizam os detalhes de uma nova geração de caças. Sua missão consistirá em sabotar as investigações em curso. Para isso, destruam os protótipos estacionados no aeródromo de Neubrandenburg. O domínio do céu será a chave para a vitória final. Outra vez voltamos a nos encontrar, oficial. Nessa missão, deverá invadir o aeródromo e destruir os protótipos alemães. Para assegurar que não sobrem restos, mova os depósitos de combustível junto aos aviões e os faça explodir. Seu objetivo se limita à destruição dos protótipos. Porém, se não achar que é um risco excessivo, pode destruir também os outros aviões. Por último, fuja no avião estacionado no centro das pistas. Capture a um piloto inimigo para que lhe ajude com os comandos. Nada mais, sabemos que conseguirá! Alarm! Alarm! Considera done. Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar Comandos, um chamado do dever! Hoje, na sexta missão. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Vai estar aqui no card. Esse vídeo dá um trabalho insano, então deixe o seu like e bora pro vídeo! Nesta missão temos Boina Verde. Hum? francotirador yes. e sapador. Yes, Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Esse jogo dá suporte para multiplayer. Se você quiser jogar uma partida comigo, entre em contato. Acesse nosso servidor do Discord, link na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Muito bem, comandos. O plano é o seguinte. A primeira coisa que vamos fazer é capturar o piloto inimigo para que ele não possa escapar para isso o boina verde deve pular o muro para capturá-lo e claro, deveremos investir balas de franco atirador uma vez o piloto capturado devemos seguir nessa direção depois, devemos destruir os barracões dentro do aeródromo começando por esse daqui e seguir nessa direção com o sapador uma vez feito isso deve retornar e seguir por esse caminho dar a volta e deixando a área livre para colocar as bombas depois de empurrar os depósitos de combustível, colocar os explosivos, ativar o detonador, subir no avião e escapar pelos ares. Entendido? Sim, senhor. Sim. Sim. É em frente. Hum, ok. Vamos lá, boina verde, hum, sapador e francotirador. Ficou bem, boina verde, coloca o decoy. Okay. E já passa a faca nele. Come on over. Yes. Come on. Come on. Okay. All right. Mm. Going. Finished. Consider it done. Mm. Come on. That's easy. You know. All right. Going. Yes. Done. Okay, passa a faca nesse um dois três going yes sir fine sir coming I'm coming okay okay finished I'll be there in a moment okay right hmm Just leave it to me. Okay. That's easy. All right. Opa, okay, sir. foi visto All right, Se finished. over. me. Ha, caiu na armadilha. Okay. Hmm? Yes, sir. I'll be right over. armadilha. Affirmative, sir. I'll be there in a moment. Hum? Agora, Common? muita calma, yes. hein? Hum? E agora, franco atirador. Okay. Uhum. Yes. Coming. Boa, I'll be right over. Hum? na verde, pulo o muro, finished. E essa? Okay, sir. Ist dort jemand? Affirmative, sir. Fine, sir. I'll be there in a moment. I'll be right over. Hmm? Consider it done. That's easy. Yes, já estamos dentro. Ist dort jemand? Hm? Come on over. Ist dort jemand? Ist dort jemand? Yes, yes, sir. Understood, sir. Hm? Mm? Danke. Just leave it to me. Coming. Vamos usar o cigarrinho. I'll be there in a moment. Fine, sir. Finished. I'll be right over. Hmm. vai, pega ele. Hum. Pronto. Okay. Viu Sasi? Cigarro -mata. Yes sir. Fine sir. Mm? I'm coming. Vencedores não usam drogas. Understood sir. All right. Mm? Okay. That's easy. Going? Okay. Finished. Mm? E agora controlamos yeah. o piloto. Yeah, Sim, E vamos andando. Ok. Yeah, yeah. Vamos precisar dele para yeah, escapar sir. dessa missão. Mm -hmm. yeah, yeah. Agora que temos ele okay. controlado, mm -hmm. podemos soltar o alarme sem problemas. Ia, Consider Ia. Considerado. Ia, senhor Yes, sir. Finished. Finished. Yeah, senhor yeah, senhor Sim, yes, sir. Sim. Yeah. Fártich. I'll be right over. Okay. Done. Yes. Coming. Okay. Yes, sir. Muito And... bem. Chegou a hora de invadir. Yeah. Yes, Lá Vai, vai okay, bomba! Mhm. Yes. Uh -huh. yes. Coming. Right. Okay. Yeah. Okay. Grande franco atirador. All right. Mm -hmm. Yes sir. Tá pensando o quê? Yassa. Yeah, Finished. Coming. Yassa. Yeah, mm hmm. Kommun. Erledigt. Finished. Done. Consider it done. Yes. Coming. Pode vir. Pode vir. Yes, sir. Ah! Ah! Just leave it to me. That's easy. I'll be right over. Mm hmm. I finished. finished sir. Yes, sir? Fine, sir. Right. Alarm! Alarm! Coming. Yes, sir? I'll be right over. Okay. Pronto Finished. Se esconde aí yes, yes. Sir? E agora um, aguardar um bom momento Para causar o caos E não ser visto E também tem que ter muito cuidado para não destruir O depósito de combustível Okay, sir. Toma. So a Beleza. Hmm. Pronto. E I'll be there in a moment Pronto Problema right. resolvido Hmm Understood sir Hmm That's easy Yes Common Okay Common Yes sir Done Yes Uhum -huh. Hmm Okay E você também Done On. Finished. Come in. Iskaviva. Halt. Consider it done. I'll be right over. Halt. Hmm. Halt. Yes. Okay. Ok, all right. Mm, going. Yes, mm. right. Done. Vista. Yes, finished. Boa. That's easy. Grande boina verde, isso. Mm. ok. Pronto. Come via on. livre. Yes. Yes, sir. Pronto. Mm. O depósito. Okay. Finished. All right. hmm. e já planta finished. uma bomba. Okay, sir, going. I'll be right over. Come on, come on over. E vamos em frente. Yes, sir. Done. Fine, sir. Done. Affirmative, e sir. Toma! Understood, sir. I'll be there in a moment. Okay. Ok, continue. Vem, vem, vem, vem, vem. Ah, that's easy. Finished. Se você quiser destruir os outros aviões, yeah. aqui tem vários barris no. que você pode usar. Eu hmm? estou comum. Yes, Sim, senhor. Vamos nos limitar a destruir right os protótipos. Para isso, vamos empurrar os depósitos de combustível e colocar uma bomba. Ok, senhor. Eu vou estar lá em um momento. Hum. right. Hmm? Pronto. Common. Ok. Pronto. Comum. Ok. Vamos comer. Aqui. Yes, sir? Sir. É. aqui. Fine sir. Done. aqui. Yeah. Okay. Mm. okay. Finished. Coming. Yes. I'll be right over. E por último esse daqui. Yes sir. Yes sir. Yes. Yes sir. Erledigt. Right. Yes sir. Yes sir. Coming. In Oknong. Engraçado que o piloto mm. podia ir embora, né? Eu coloquei Uncommon. o meu outro dentro do avião. Yes sir. Okay. Caraca, o focatirador hum, tá ameaçando sim, o, o piloto com a pistolinha, tá ligado? Tipo, o cara tá dentro I'll be do avião de embora. I'll be right over. Going. Affirmative, Aí, ó, Fim, não se mexe não, senão minha pistolinha vai, vai, vai acabar com esse avião. E agora, o um momento! Um... I... dois, três ah. e quatro e vamos embora. Almirante para o alto e avante e é isso aí e é isso aí missão cumprida oficial e é isso aí, promovida, general. Pensei que depois de Brigadeiro ia virar, sei lá, Quindim. Então isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Pronto com sua presença no próximo vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueça do like. E deixe o seu comentário aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. E até a próxima.